Fala galera, beleza? Estamos chegando na área para mais um pós-jogo. E dessa vez realmente não é mais um derrota. É, é algo realmente inacreditável. É, um final de campeonato realmente melancólico, né? Essa que é a grandíssima realidade. É, hoje no, no duelo desse sábado aí no. De duas cidades muito próximas, como né? se fosse um mini derby, né? Contra o nosso querido Obohum. O O Dótomo acabou perdendo aí Por 3, por 3 a 2 é... Num jogo em que O Dótomo tinha tudo Absolutamente tudo Para conseguir Fazer uma, uma vitória é... Até Com uma certa Tranquilidade né? Com uma certa vantagem ah, por tudo aquilo que já havia feito, sido feito durante a, a maior parte da, da, da temporada, né? mas os erros se repetiram. Os erros se repetiram. É, os erros do Zagadu, que foi um negócio realmente é, impressionante, né? o quanto ele, ele demonstrou de incompetência. Né? É, o, o fato também do do Acanjo também, outra vez sendo uma atuação uh, extremamente ruim, mas muito ruim, não é pouco ruim, é muito ruim, é, é um negócio realmente é, deprimente, uh, o que aconteceu hoje, e, e principalmente eu acho que ficou muito claro que o doutor não precisa ter realmente não só uma repopulação, uh, mas acima de tudo... Uma mudança completa nesse estilo de jogo que não está cabendo mais. É. Há alguns jogadores que realmente já não têm mais a capacidade de jogar no Borussia Dortmund, não conseguem render nada, continuam errando da mesma forma, continuam tendo os mesmos erros e continuam tendo as mesmas ah, situações de jogo. É. E Isso foi um fator que acabou sendo predominante. Uh, durante a, a, a, a... O jogo e durante a temporada também O Dortmund ficou 2 a 0 atrás do placar Outra vez em dois erros Conteve dois erros De Jacante e de Sakadu, Que não marcaram direito Não souberam dar um bote da maneira correta E também não fizeram nada que pudesse ser realmente de importância Essa é a é grandíssima realidade é, Depois aí o Haaland veio e conseguiu empatar o jogo em dois pênaltis Na reta final do primeiro tempo Aliás Uh, foi durante a reta final do primeiro tempo em que foi anunciada a morte de Mino Raleola e foi empresário, era empresário do Raleola agora, do Raleola, agora nessa, nos últimos dois anos e meio, uh, quando o, o Raleola trouxe o jogador uh, do Salzburg para o Borussia Dortmund, e ele, ele é empresário de mais uma pica de jogadores. Uh, para que vocês tenham uma ideia, ele era empresário do Hala, do Delay, holandês, o Duranoma, italiano, o Pogba, francês, o Berratti italiano, o Ibrahimovic, que era sueco, joga no Mila, que inclusive visitou o Menor Rariola no Hospital na última, na última quinta-feira, o Balotelli, italiano, o Gravenberg hispan... é, holandês, o Lozano mexicano, o Moizikin, atualmente da seleção italiana, né? é, Maleng, atual jogador do Borussia Dortmund também, que é holandês. O Mazui, que está sendo negociado aí com o com Bayern de Munique O Drew Prince, holandês. Trivens, holandês. O Cliver, né? filho do. Ah, bem, mais famoso, né? Que botou a Copa do Mundo de 98. O filho dele tá no Ajax, se não me engano. O Boadu, também o Areola, goleiro francês, e o Chaves Simons aí holandês. Isso porque o, o Raliola ele, ele nasceu na Itália, né? É, e, mas também fez. Uh, logo quando era pequeno, né, estudou italiano, francês, espanhol e holandês, a ponto de ter uma dupla cidadania uh, holandesa. Ele que, muito polêmico, por muitos motivos, né, de, de situações de, de barra pesada, realmente, né, de, de, de situações de transferências irregulares, é, outras situações que que aconteceram durante o período né, do, da situação. Aí, em 2018, para 2019, ele foi punido pela FIFA e pela Federação Italiana por, por, por três meses. Aí, Zocari conseguiu reverter um Tribunal Italiano e aí acabou que tiraram essa, essa, essa suspensão. E aí, ele fechou aí o contrato com os jogadores. Além disso, ele teve mais de 50 jogadores no total, é, contando jogadores que jogam aqui no Brasil, jogadores que jogam no Goiás, por exemplo, e tal, ele, ele, ele cuidava da carreira de muitos desses jogadores, e agora vive uma situação complicada. Agora, por Rala, porque ele estava numa situação para ir para o Real Madrid, para o Barcelona, depois teve o interesse do Manchester City, né, e agora é fica aquela situação, porque agora o pai dele né, tá, uh, vai ter que cuidar teoricamente, não sei se momentaneamente a carreira dele, não sei se o Jorge Mendes agora vai, vai ser também o um empresário do jogador uh, não se sabe o que vai acontecer agora uh, e, e também o que isso pode apertar uh, inclusive a, a próxima transferência do, do jogador né? além disso o, o o Raleola também foi empresário do Mkhitaryan. E, inclusive, quando o Mkhitaryan estava é, para sair do Borussia Dortmund ir para o Manchester United, é, teve uma treta muito grande no Raleola, com, com, na época, com, com, com o Zork, com, com o Watson, que chegaram até quebrar cadeiras limpezas, um negócio, é, né, reza a lenda. E o pau comeu naquela época, né, e tal, enfim. É, fica aí meus pêssemes aí para a família do, do Miro Raleola, que, que, que ele possa agora descansar em paz. Ele que já desde o ano passado já estava bem no estágio de doença, bem avançado. É, não foi revelado aí no cá a, a causa da morte, mas é provável que ele deve ter tido aí algum problema o diabético ou, ou algum outro tipo de problema, né, que a gente não sabe como. A sua última aparição uh, do Raliola em público foi uh, no final da, da final da temporada passada, quando ele foi com o pai do Haaland uh, em Barcelona para tentar fechar negociações com o Barcelona naquela oportunidade, não aconteceu, depois ele foi para Madrid para tentar fechar com o Real Madrid não, e não aconteceu. Essa foi a última imagem pública, a gente sabe. Isso foi divulgado do uh, Raliola. Desde então, o estado de saúde dele piorou muito. Uh, no meio do ano passado, uh, ele já tinha sido internado, uh, onde ficou internado há mais de 20 dias. estava uh, numa uma situação realmente crítica. Uh, e aí, aí, se recuperou, tentou voltar, aí tentou resolver essa questão do Rala, não conseguiu resolver. E aí, nas últimas duas semanas, acabou sendo internado Uh, onde acabou aí, passando seus últimos dias de vida, uh, lutando contra a vida, já em estado muito crítico, e acabou aí para falecer no intervalo do jogo, na reta final do primeiro tempo. O... Aí foi anunciada aí a morte do, do, do Raleola, e a gente não sabe se o Ralan foi a contar, se contaram para ele no intervalo ou não. É mas você percebeu que quando acabou o jogo ele estava realmente abalado uh, por tudo que estava acontecendo e, e por isso o Brasil realmente que está numa situação uh, crítica, né, uh, de como como clube uh, vai perder alguns jogadores, vai perder aí o, o Burke, vai perder aí o Bitzel. e vai ter que saber repor, vai ter aí o Sully, talvez o Nico Chukwuebega que jogou mais uma vez aí muito bem na vitória do Freiburg, o de contra o, o Ropenheim por 4x3. E vai ter um jogador que pode ser útil de repente aí para o Borussia Dortmund. Vamos ver. E, e tem o ADM, que pode ser que ele venha uh, em breve aí. Uh, logo, logo aí. Deve, deve estar chegando aí para o Borussia Dortmund. Tá legal, garotinho? É isso. Um abraço para vocês aí. Bom sábado para todo mundo. E é isso aí. Valeu! Fui!